Oi gente linda, tudo bem por aí? Um tempo atrás eu coloquei uma foto de um rabo de cavalo lá no meu Instagram, no Facebook e o pessoal gostou bastante e pediu é, um tutorial. Então eu estou trazendo para vocês aquele rabo de cavalo que foi um dos meus treinamentos, eu estava treinando fazê-lo e aqui está. Eu espero que vocês gostem bastante desta sugestão aplique aí nas suas clientes no seu dia a dia e se inscreva no canal não sai daí não, que eu volto já já as divisões eu fiz de orelha a orelha esse daqui de baixo eu também reparti de orelha a orelha na horizontal e prendi dois rabinhos, um mais baixo e o outro bem alto. Aqui na frente eu já deixei uma faixa que é a, são as mechinhas que vão ficar caidinhas na frente. Próximo passo é o topete. Então eu entro a altura alto da sobrancelha, entro na diagonal para dentro dos dois lados e tirei essa faixa, que nós vamos separar as mechas e desfiar. Desfiamos as partes, agora vamos limpar para fazer o topetinho. Temos com dois grampinhos em cruz o nosso topete. Agora embaixo do rabo de cavalo mais alto nós vamos colocar um enchimento. Vamos desfiar um pouco este rabinho. Aquela parte de cabelo que sobrou aqui do topete, se for bem grande assim como o da Gisele, você pode colocar por cima. Ou você pode tirar, abrir assim ó, em duas partes e cruzar jogando uma para um lado, outra para o outro, porque aí ajuda a cobrir o enchimento, ajuda a cobrir as laterais e ele fica parecendo maiorzão. Agora nós vamos trabalhar as laterais, vou pegar uma faixa menor de cabelo em cima. Aqui eu vou fazer um zigue-zague, para não ficar muito marcado. Eu vou penteando, levando para cima um pouquinho de serinha, ou o que você preferir. E penteando para cima. Eu tô levando aqui em cima, porque ela vai cobrir os grampinhos do topete. Mas eu não posso esquecer de conectar com o topete e de esconder... O um zigue-zague que eu fiz aqui Joguei aqui Pra limpar direitinho Trouxe aquela pontinha Da parte alta aqui pro outro lado Depois de limpar tudo Bem limpinho Vou colocar, separar aqui Pra você enxergar direito Ó vou Sem puxar, não é pra puxar Senão eu desmanjo Tudo que eu fiz lá do outro lado Sem puxar eu vou torcer um pouquinho e trazer para baixo do enchimento. Agora eu vou fazer a parte alta daqui para lá. A mesma coisa eu vou repartir. o próximo passo é a parte de baixo da lateral fazer a limpeza pentear jogar spray pentear eu levo a mecha muito próximo de onde eu vou prender e aí eu vou abaular esta mecha percebe que essa parte de cima continua reta e eu só estou puxando a parte de baixo até a altura que eu quero eu dou uma leve torcida e vou prender com um grampinho lá dentro. O lado de cá está pronto. Da mesma forma, penteio, serinha, penteio, spray, penteio... Voltei tudo aqui agora eu vou ajeitar para não ficar o enchimento aparecendo para não ficar grampinho aparecendo para não ficar divisão aparecendo agora percebam que a o topete está mais alto do que o rabinho aqui nós vamos subir este rabinho para ele ficar com a altura equivalente para não ficar diferente aqui eu, com um pentinho de garfo, eu puxo uma mecha e, ó, e vou limpando o restante do pentinho de garfo, com um pentinho de garfo e spray dos dois lados. Puxei de novo, spray dos dois lados. Eu fiz uma mechinha alta de uma lateral, agora eu vou fazer na outra lateral, para ficar tudo bem proporcional. Depois eu faço uma no meio e, se eu sentir necessidade, faço mais mechas. Da mesma forma que a outra, eu puxo a mechinha para cima e limpo com o pentinho garfo. Se você não tiver um pentinho garfo, você pode ir limpando com o cabo de pente fino. Spray dos dois lados. As duas laterais eu já subi, ó. Percebe que já está mais condizente com a altura do topete. Eu fiz cinco marcações, deixei com os grampinhos bastante spray, vamos deixar secar. E agora, vamos mexer com esses fiozinhos aqui na frente, Cavalo, eu vou fazer umas ondas só nas pontas. Não é cachinho, eu vou fazer só ondas para dar um pouquinho mais de forma, de volume. Ó, os cachinhos eu vou desmanchar, vou desconstruir e passar spray. Vou fazer isso em toda, o rabo, em todo o rabo de cavalo. Enquanto eu faço isso, eu vou mandar beijo. beijo vai para Karen Pantoja, ela é de Presidente Figueiredo, no Amazonas, e mandou a foto da trancinha dela que eu tô colocando aí do lado. Karen, muito obrigada, viu, por participar. Um beijo para ti. O próximo beijo vai para minha xará Thelma Gouveia, gente. Ela é da Ilha da Madeira, lá em Portugal. Nosso canal chegando longe. Thelma, muito obrigada por você participar, um super beijo para ti, para todo mundo aí de Portugal e em especial Ilha da Madeira. Se você quer participar da Hora do Beijo, é só deixar aqui nos comentários o seu nome e a cidade em que você mora. Para mandar foto do seu trabalho, nós temos Tranças e Penteados Grupo lá no Facebook. E assim fica pronto o nosso rabo de cavalo Espero muito que você tenha gostado Compartilhe o vídeo Inscreva-se no canal E deixe o meu like aqui embaixo Um super beijo E até a próxima